Acabei agora de chegar à casa e... Ok, estou super despenteada, espera aí Ixi. Uh. Eu comprei a tua câmera, típico, Maria Esta câmera saiu há pouco tempo, saiu há cerca de uma semana e eu via e comprei Pronto, é basicamente o resumo yeah. Queria tanto, tanto ouvir isto e ao mesmo tempo quero tanto, tanto mostrar-vos a cama, Por isso estou a filmar às sete e tal da tarde que eu faço por vocês. Ok, dentro da caixa nós temos um fiozinho para segurar na câmera, suponho, um cabo para carregar a câmera, uma das instruções, que no hoje não me disse nada de interessante. E dentro ah, temos a câmera. Oh meu deus ela é tão bonita. Oh. Eu escolhi a preta, é preto com rose gold, ela tem ecrã eu queria uma Instax há muito tempo Eu não tenho Instaxes O que é estranho, mas nenhuma Era aquilo, exatamente aquilo que eu queria Saíu uma instax Printer e já era mais ou menos o que eu queria Mas não é câmera E depois as câmaras não havia modo de imprimir fotos minhas Por isso, esta é dois em um E quando eu percebi isso, tive mesmo que comprar Abrir aqui, tem um botão que diz filme Utilizamos isto para a direita e... Tcharam. Comprei duas, porque já sei que vou gastar muito Mas isto é caro, não devia ser tão caro Fitinha amarela com fitinha amarela. Ok, vamos ligar para ver o que é que acontece. Que um giro. Ok, primeiro vou sacar uh, a app, por isso vou aqui a uh, uh, App Store. E agora vou ligar o Bluetooth. E agora vamos carregar em Pairing. E ele está a procurar. Novel, e novel tá a Instax, e vou conectar. E acho que só está feito, pairing complete, perfeito. Vou experimentar imprimir uma foto, já que já é o fim de dia, não dá para ir tirar fotos bonitas. Impressão direta, selecionar imagem. Uh. E agora, vou escolher uma foto que eu vou colocar hoje no Instagram, por isso para vocês já aconteceu, mas para mim ainda não. Impressão direta, selecionar imagem, Facebook cam e... oh não! Ficou sem bateria. Mesmo, por isso podiam ter mudado um bocadinho mais de bateria, só para eu gravar um bocadinho para vocês, mas parece que não. Ora bem, a câmera acabou de carregar, por isso eu vou novamente à app, que já coloquei aqui na minha pasta de apps de fotos, por isso mini, replay li, Vou ligar aqui a minha câmera linda. Acho que são cores difíceis de imprimir, por isso estou curiosa, vamos lá. Imprimir! Oh, está tão gira. Eu disse que as coisas iam ser difíceis de imprimir. Como assim, até fez um bom trabalho. Todos estão um bocadinho mais fortes do que a minha edição. E essa é uma das razões por eu ter comprado esta câmera, porque dá para imprimir fotos minhas e dá para imprimir fotos que eu queira, ou seja, não há forma de estragar uma foto. Isto é caro, isto é muito caro. 9,99 por 10, muito, muito caro. E o facto de eu não perder nenhuma foto, porque eu posso tirar a várias e escolher a foto ou ir diretamente a uma tela móvel e escolher uma foto, isso para mim já é incrível, por isso eu vou usá-la durante uns dias e vocês vêm comigo e vamos ver se vale a pena ou não comprar esta câmara. coisa que eu não gosto da máquina e é um bocado triste. Eu tenho que a colocar assim, não, não dá para pôr em tripé, não tem adaptador de tripé e é a pior coisa que eu alguma vez vi, não tem adaptador em nenhum lado. Como é que eu vou usar isto? Como é que eu vou tirar fotos sozinha? Hum? Em termos de configurações da imagem nós temos o AF Illuminator que eu muito sinceramente não sei o que é que é, mas eu vou pesquisar. Ok, já se passou um dia e eu já sei o que é que é o YF Illuminator. Basicamente é quando ele quer focar, ele aciona uma luzinha para tentar focar o melhor possível na cara, por isso é isso, autofocus com iluminação fixe. E depois tem a exposição, vamos imaginar que está um dia muito forte sol e vocês não querem que a câmera capte tanta luz, por isso vocês colocam o mais esquerdo possível para ficar o mais escuro possível. E vamos imaginar que é de noite e vocês querem o máximo de luz possível, por isso colocam tudo para a direita e a máquina tenta compensar essa falta de luz ou o excesso de luz. E em termos de configuração, só são essas duas coisas. Depois aqui à frente nós temos um mini spoiler para se vocês a tirar selfies. Temos do lado oposto o flash, que até é bastante forte. Quando se pouca luz, o que ele faz é ligar o flash e funciona bastante bem até. O flash até é bastante forte, funciona mesmo muito bem, por isso um ponto a favor. Depois aqui temos o botão para tirar a foto e mais aqui em baixo o botão para gravar o áudio. Eu tiro a foto e depois carrego neste botão e aparece REC e aí eu gravo. Olá, eu sou a Maria do Bloco, lavo maria e hoje estou a gravar um vídeo para vocês sobre a nova Instax Replay. Olá, eu sou a Maria do Bloco, lavo a maria e hoje estou a gravar um vídeo para vocês. Não é muito interessante, se o meu telemóvel a Instax Mini está com 50% e tal de bateria, o que eu acho um bocado chato tendo em conta que eu ontem quando recebi, estive a carregar nem sei se faz muito sentido mas se vocês virem aqui, agora está a 40% de bateria e eu acho que o facto de estar sempre a usar o ecrã e quando não está em foto está sempre a filmar está sempre a mostrar o live view gasta imensa imensa bateria por isso, nos atalhos vocês podem colocar os vários filtros de cor que vocês querem usar vocês podem por exemplo colocar Uh, no primeiro filtro, o filtro de exposição, que acho que é o mais bonito de todos e depois escolhi o bigode <risos> para o segundo, por exemplo. Acho que isto é uma coisa que eu não vou usar, que é chato, porque os botões são super adoráveis e dava um jeito se desse para outra coisa, como por exemplo, colocar a partir e branco, ou usar o efeito fichar, acho que seria mais interessante usar nos fios de cor e não nestes efeitos estranhos que eu não gosto muito. Neste momento tenho aqui este sinal a dizer que está a bateria toda cheia, mas na app tem estax, aparece que só tenho 32%. Por isso estou muito, muito confusa. Muito, muito, muito confusa. Ai, é, não queres Não, eu estou Eu só não que Me falta, já consegui tirar fotos um bocado num sítio mais escuro, num sítio com luz solar e agora falta um sítio com um bocadinho de luz de sol. Esta cama não dá para pôr tripé, por isso vou tentar pôr aqui neste tripé, neste buraquinho, vamos ver se funciona. É para cair, mas pronto. E eu estou assim a falar muito rápido porque está a ficar com pouca luz solar e eu não tenho bateria, por isso. Vou tentar ver se isto funciona ou não. Ok? Com flash, ok? Até gosto da foto, mas vou pôr sem flash. Vou pôr 2 segundos e vou aproximar mais para tentar. Ah, é. Agora vamos tentar fazer aqui uma coisa, não sei se vou conseguir. Ir aqui a exposure e colocar o mais escuro possível, ok? Está fixe, mas está chocada. Espera aí. Ok, está a ficar fixe. Vocês estão a ver as coisas que conseguimos fazer diminuindo a exposição. Ok, vamos lá às conclusões finais. Primeira coisa, bateria. Eu recebi isto -se na segunda e gravei para vocês e gravei na terça e gravei hoje na quarta e tirei fotos por isso e a bateria acho que está mesmo no fim, caso não esteja mesmo. Eu acho que pelo facto de ter um ecrã e estar sempre ativo durar cerca, sei lá, 4, 5 horas a, a ser utilizado acho que é completamente normal e não é muito mau A bateria gasta rápido, mas tendo em conta que tem um ecrã percebe, se tivesse um visor e tivesse forma de retirar o ecrã em, para não gastar tanta bateria seria perfeito, mas pronto Tudo o que eu fiz com a câmera eu gravei para vocês incluindo uma impressão que eu fiz ontem e acabei por colocar aqui no meu telemóvel. <risos> acho que ficou super engraçado, um bocado cheesy, mas acho que está mesmo giro. Mais coisas, um ponto negativo. Eu tentei, eu usei a minha memória interna para tirar algumas fotos e depois tentei passar essas fotos para o computador para ver que é a qualidade e não há forma de tirar as fotos, basicamente. Por isso, se vocês tiverem esta câmera, por favor usem o cartão sd porque eu acho que eu não consigo tirar essas fotos da câmera, a não ser que as imprima, claro, mas se não a quiser imprimir, quiser só guardar no meu computador, acho que não consigo, pelo menos não consegui. Outra coisa, os filtros e os efeitos para mim são um bocadinho desnecessários e o facto de ter aqui um, dois, três, três botões mesmo giros e eu não os poder usar porque não gosto dos filtros é muito, muito chato porque eles são incríveis. um coisa incrível que funciona muito bem é o flash, o flash ilumina mesmo muito bem. A função de áudio não é uma coisa que eu vá utilizar, mas imaginem que quero mandar uma carta para alguém, tiro uma foto, gravo um áudio e essa pessoa pode ouvir a minha voz, por isso para certos casos funciona muito bem. É uma funcionalidade fixa mas não é uma coisa que se vá usar muito. Uma coisa que eu gostei muito na câmera foi o facto de ter botões de fácil acesso e aparece no início as vossas opções. Para cima, aqui neste botão, para cima, são as frames, para baixo são os filtros, para o lado é o temporizador e para o outro lado é o flash. Uma coisa que eu não gosto é o facto de não ter. Adaptador para tripé, é uma coisa que eu uso imenso, por isso vocês viram-me a colocar a câmera de uma forma que eventualmente vai cair. Acabei de imprimir uma foto tirada pela câmara e impressa na câmera e acho que está com uma qualidade mesmo muito, muito bonita, mas é engraçado que dá umas cores um bocadinho diferentes das que aparecem aqui e vocês estão a ver que aqui tem uns tons mais uh, quentes e gosto muito, muito deste efeito, por acaso tenho umas cores mesmo muito giras e gostei mesmo desta foto. Agora vou testar, imprimir uma foto com pouca luz. Quero ver como é que a câmera funciona nesse tipo, nesse tipo de situações. Vamos imprimir esta. E como vocês estão a ver, a câmera continua a dar, por isso tem pouca bateria, mas mesmo assim está a dar para imprimir. Acabamos de encontrar um ponto negativo da câmera, Imprimiu assim a minha foto mais escura, por isso fotos com pouca luminosidade não aconselho, embora na foto da câmera aparecesse um bocadinho melhor, uh, claramente que ele não consegue imprimir fotos escuras, o que é pena porque eu normalmente adoro fotos escuras, como vocês sabem, dark feed for life. Adoro Live View, adoro que eu possa utilizar o telemóvel para usar como comando, por isso pontos a favor nisso. Adoro conseguir imprimir fotos a partir do telemóvel, poder editá-las e poder imprimir. E também adoro o facto de poder tirar foto e imprimir, por isso dois em um para mim é excelente. Eu não sei se vocês estão a conseguir ouvir lá fora a música alta, há pessoas que trabalham amanhã. Vamos tirar o cartão SD, que está assim aqui. Neste buraquinho e não gosto. Parece está bem escondido, mas não gosto da forma que eu coloco o cartão e nem tenho aquela, aquela molinha para conseguir puxar direito. Parece que não estou a colocar bem e parece que eu vou estragar ao tirar. Vamos lá ver as fotos. Eu estou com fé que estejam aqui fotos. Se calhar não estão aqui fotos. USB device não reconhece. Ah, que graças. Oh, shit. Vou sentar outra vez. Uh! Deu qualquer coisa. Oh, não sei porque é que tem Excel. <risos> é um bocado estranho ter um Excel. Mas pronto, vamos ver as fotos. Uh, ok. 1220 por 2560 pixels. Uh, e tenho um mega e tal por foto. Ok, adoro as fotos. Em relação à lente que eu vos queria falar, ela tem um diafragma de 2,0, ou seja, supostamente desfoca, -se, desfoca ligeiramente o vosso fundo, mas mesmo ligeiramente. E aqui por acaso não se está não notar muito, mas eu acho que com fotos. Uh, com coisas mais próximas, isso resulta muito bem. É uma coisa que acontece com câmaras analógicas: que uma pessoa fica despreocupada a tirar foto, não está tão interessada no resultado final, está mais interessada na experiência em si. E acho que se nota bastante nestas fotos. As fotos que eu tirei estão na memória interna, essas é que. Show! Oh. Este vídeo foi um coisinho estranho: foi ao longo de 3 dias vocês vieram comigo na jornada de conhecer melhor esta câmera, tendo em conta. Todas as coisas más da câmera e todas as coisas boas, eu tenho a dizer que gosto muito dela. Era é desta câmera, uma câmera do género, há mesmo muito tempo. Por isso eu tinha as expectativas muito, muito altas, mas mesmo assim não desiludiu. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês quiserem um vídeo em que eu tiro fotos, faça uma sessão fotográfica com esta câmera, digam-me. Porque acho que até ia ser engraçado. Acho que sim. Diga me nos comentários o que é que vocês acharam na câmera já agora. Eu gostei muito dela e vou tirar muitas, muitas fotos com ela espero que vocês tenham gostado do vídeo e vemos no próximo.